Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li no mês de fevereiro de 2021. Ah, ainda tô me acostumando. Este mês eu li quatro livros, na verdade são três livros, um audiobook e uma HQ. Antes de irmos para os livros, vale lembrar que aqui na descrição... Tem os números lá, bonitinho, da minutagem, para você pular para cada livro, se você quiser me ouvir falando apenas de uma coisa. Você clica no numerozinho lá da minutagem, que você vai direto para esse livro. E nesse mesmo lugar da descrição também tem o link para resenha, se tiver lá no Scooby, a minha parte escrita. E também os links para vocês comprarem esses livros lá na Amazon, que vocês tivessem as referências. Vocês vão estar ajudando muito o canal a continuar crescendo, e, inclusive a tirar um certo projeto do papel que se tudo der certo esse ano vocês vão descobrir o que é, então assim... E agora sim, vamos para os livros que eu li. O primeiro deles foi Pedro Paramo do Han Rufo. Esse livro aqui, ele é bem pequenininho, mas ele é bem demorado. O livro, ele é um pouco mais demorado porque ele não tem tantas falas, e quando tem falas, elas são bastante confusas num sentido de que elas não são realmente explícitas de quem é que tá falando o quê. Então é realmente um pouco mais complexo de você ler Eu li a primeira metade do livro muito rápido, eu li tipo em um dia E depois eu demorei tipo uma semana pra conseguir ler as outras, sei lá, 50 páginas Você precisa estar o tempo todo pensando no que está acontecendo Você precisa o tempo todo estar voltando E assim, é, é realmente um livro desses que você tem que ler com calma Você tem que ler com muita atenção Quando eu terminei de ler eu confesso que eu não tinha gostado Inclusive até hoje eu ainda não avaliei esse livro no Scooby Porque eu ainda não sei qual nota dar. Mas todas as vezes que eu comento sobre esse livro com alguém que já leu, eu acabo percebendo coisas diferentes nessa escrita e na forma que o Juan contou essa história Então faz com que eu acabe gostando um pouco mais do livro Então de fato é um livro difícil de ser lido, mas é um livro realmente muito bom O Juan, ele escreve a história de um cara que ele vai pra cidadezinha da mãe dele pra conhecer o pai dele, que é o Pedro Páramo só que chegando lá, na verdade, ele descobre que a cidade meio que tá meio morrendo, assim, e ele vai conversando com várias pessoas e, eventualmente, você vai descobrindo que, tipo, as pessoas estão todas mortas, que ele está falando. Algumas pessoas que ele conversa, de fato, falam assim, ''Oi, meu querido, eu tô morto, então, assim, já, já fique sabendo aí que eu sou um fantasma.'' Outras pessoas você tem que entender que, ele, que elas estão mortas. Então, assim, é uma confusão. Então isso é o que torna realmente essa grandíssima confusão, porque a gente não sabe realmente quem tá vivo, quem tá morto. Em que momento essa história está se passando, se é realmente alguém contando isso... Pro menino lá, o, o que tá lá na cidade, ou se isso realmente é uma contação ali de história no presente, né? Lá no passado do que tá acontecendo. Assim, mas é uma história legal, porque realmente esse livro aqui, ele é uma escrita que inspirou vários outros autores aqui da América Latina. E logo depois eu fui para uma outra leitura que era parecer ser um pouquinho mais leve, mas não foi tanto assim. Que é O Outro Lado da Bola, que é escrito pelo Álvaro Campos, Ale Braga e Jean Dias. Esse livro aqui, na verdade, é uma HQ. Toda preta e branca já, né, para vocês que gostam de saber como é que é por dentro E eu gostei bastante da HQ, mas os traços dela me incomodaram um pouquinho Porque é, é um traço meio bem realista Eu não sou muito fã desses desenhos assim, mas a história realmente me agradou demais E, inclusive, eu estava morrendo de medo do final desse livro Pra saber realmente se eu iria indicar esse livro pra outras pessoas ou não Porque a história disso aqui é a hipótese do que vai acontecer quando o primeiro jogador de futebol, mega, hiper, power, celebridade do Brasil, se assumir gay. Nesse caso aqui a gente está falando de um personagem e de um time de futebol fictício em que o protagonista, né, o, o protagonista é ótimo, eu não sei, gente, sou péssimo com futebol né? Nesse caso aqui estamos falando de um cara que ele é o capitão do time mais badalado do Brasil Em que todo mundo torce, e aí torcidas organizadas, coisas assim grandiosas As pessoas têm camisa dele, tatuagem dele, tudo dele E esse jogador, ele se assume gay depois que o namorado barramante dele, ele acaba sofrendo um crime mesmo de ódio porque ele sofre realmente uma homofobia na rua e ele fica à beira da morte e aí ele fica bem puto da vida e vai até a imprensa para que deem atenção para o caso do namorado dele e também para que achem quem foi que fez isso com o namorado dele. A torcida se volta contra ele, os patrocinadores se voltam contra ele, o time se volta contra ele. E a história, ela vai indo de ladeira abaixo, assim, que você pensa assim, meu Deus, ser gay é muito ruim. Mas chega num determinado momento em que realmente as coisas começam a se reverter. Não é assim, se reverter no nível de que, olha, ficou tudo bem, e ele agora é incrível, as pessoas amam ele. Não, <risos> não. Mas pelo menos o livro ele termina de uma maneira em que a gente tem um pouco de esperança no mundo de que realmente as coisas estão mudando que podem ficar melhores. Eu estou falando isso porque é muito complicado a gente ler um livro sendo LGBT em que o livro termina e a gente pensa que ser LGBT é horrível porque todo mundo vai morrer de ódio ou então a gente vai se matar. Então assim, realmente é uma história pesada, mas tem lá um pinguinho de esperança no final que realmente as coisas começam a melhorar pra ele e realmente o mundo ao redor dele começa realmente a mudar Inclusive com a parte dos amigos, com a parte da família e também dos patrocinadores, então isso é muito legal. E aí eu pensei assim, ah, tô lendo só coisa complicada, só livro difícil. Vou fazer o quê? Ler Eu Travesti, da Luísa Marilac com a Naná Queiroz. Porque assim, se eu já tô me odiando, por que não mais um pouco? Esse livro aqui é uma autobiografia escrita pela Naná Queiroz da vida da Luísa Marilac. Então a Luísa Marilac provavelmente vai lá contando os babás da vida dela para a Naná, e a Naná foi transformando isso daí em um romance. E é realmente uma autobiografia muito, muito, muito legal. Em alguns momentos eu realmente esqueci que isso aqui era a história dela, porque acontecem coisas tão bizarras, acontecem coisas tão tristes, tão pesadas, que realmente parece que é uma coisa, assim, que foi completamente inventada. Esse livro aqui tem vários quotes incríveis, eu marquei várias coisas. E é uma história muito pesada Principalmente o início do livro, ele é bem pesado Porque conta da parte em que a Luísa estava se descobrindo uma mulher Então tem toda a questão de transfobia por parte da família E ela vivia numa cidadezinha do interior Então tem essa questão complicada das pessoas serem preconceituosas Depois, quando ela realmente se entendeu enquanto travesti Ela foi pra prostituição, então ainda tem um outro lado pesado Em que realmente ela narra Todas as crueldades que acontecem com mulheres que vão se prostituir, principalmente mulheres trans, né, e travestis, é realmente um choque de realidade muito grande. Eu já sabia que pessoas que se prostituem, pessoas trans, sofriam muito preconceito, mas eu realmente não sabia na, na, na riqueza de detalhes que são incluídos aqui dentro. Então, assim, realmente é um livro muito legal pra você entender a crua realidade que existe no mundo, mas... De novo, né, dando o disclaimer aqui, ainda tem algumas partes felizes dentro do livro, tem várias cenasinhas fofas da Luísa que ela fala sobre é, as partes que ela realmente amou alguém ou que a família dela começou a aceitar ela de determinadas formas, né, porque não aceita, mas aceita um pouquinho, tem alguns capítulos realmente em que ela tá de fato genuinamente feliz contando sobre a vida dela e como que realmente tiveram partes felizes ali também no meio de tudo aquele caos. Tem sim alguns capítulos que são mais cruéis e que são realmente mais pesados, mas é super necessário porque a gente precisa ter conhecimento disso pra gente conseguir mudar esse tipo de coisa na vida das pessoas, mas de qualquer forma também tem esses outros capítulos que são mais fofinhos e que realmente... Tem aquele ar de tipo, nossa, eu espero que isso um dia aconteça na minha vida Pra eu ficar tão feliz quanto ela ficou naquele momento Mas, obviamente, tem, é um recorte muito específico Porque a gente quer que coisas felizes aconteçam Mas a gente também tem que lembrar de que ela sofreu bastante Eu tô muito empolgado, inclusive, pra ler o outro livro da... Naná, que eu amei a escrita dela, então assim, já vou pegar outras coisas dela pra ler também. E outro livro que eu li também foi, na verdade, um audiobook que eu ouvi passando roupa, que é o Nick and Charlie, que se passa no mesmo universo ali do Alice Oseman-Verse, que é a autora do livro, no caso. E eu ouvi lá pela Script, então aqui na descrição vai ter o link para vocês irem lá porque eu ouvi de graça, no caso, né, no meu ali teste grátis, se você quiser você pode fazer isso também. E esse audiobook é bem curtinho, o livro físico tem 120 e poucas páginas, eu li tipo em uma hora mais ou menos, e é sobre o Nick e o Charlie quando eles estão meio que se separando, digamos assim, porque o Nick, ele vai acabar indo pra sua faculdade, né, ele já terminou a escola, ele é um ano mais velho do que o Charlie, e ele tá ali meio que naquele momento do verão em que eles estão começando a fazer planos e os planos deles estão começando a serem diferentes. E aí tá passando pela cabeça deles essa questão de relacionamento à distância, vai dar certo? Será que de fato a gente vai conseguir sobreviver e vai continuar se amando? Ou é melhor a gente terminar por aqui? E ele é do mesmo universo de Heartstopper que eu comentei no mês passado em que eu li e eu amei. Eu tô tipo já completamente fascinado por essas HQs e se passa um ano mais ou menos na frente de onde estamos agora que é mais ou menos no quarto volume das, das HQs físicas então a gente pega um pouquinho de spoiler mas é um spoiler bom, porque realmente dá um quente no coração de que eles são muito fofos, que inferno! e por último, mas não menos importante eu também li, Espere até me ver de coroa, da Lia Johnson esse livro aqui, ele fez parte do meu clube de leitura conjunta com a Ana Rosa que é o nosso Ana Lulê e todo mês a gente escolhe um livro pra ler junto e debater lá numa live no Instagram. Inclusive sempre rola sorteio, então fiquem de olho lá porque realmente vai ser muito legal. No mês que vem a gente vai ler Ossos da... Vocês sabem quem é. Então já fiquem ligados, se você já tem um livro aí, pega pra ler. Se você não tem, compra, ele vai estar o link aqui embaixo, alguma coisa do tipo. Enfim, é muito bom, mas falando sobre esse livro aqui, realmente é muito, muito, muito, muito, muito legal. É realmente o contraponto desse mês, porque eu li bastante coisa triste, bastante coisa pesada. E esse livro aqui, ele é um livro LGBT super levinho, super que deixa o seu coração quentinho ali, porque realmente é muito, muito, muito, muito fofo. Eu amei ter lido esse livro. E é basicamente a história da Liz, que é uma menina que ela é musicista, e ela quer muito entrar na faculdade com uma bolsa, já que a família dela não tem dinheiro pra arcar com os custos da faculdade. E ela não consegue a vaga por N motivos, e aí ela decide que ela vai tentar a vaga de rainha do baile de formatura, porque a vencedora vai ganhar uma bolsa para uma universidade. Mas o único problema é que a Liz, ela não é popular. Ela é justamente a menina tímida, cheia de ansiedade, que não quer que ninguém saiba que ela existe. Então ela prefere ficar no canto dela e sumir. Mas ela vai ter aí uns dois meses, mais ou menos, pra ela se preparar junto com as amigas dela, que começam a bolar vários planos pra, de fato, ela virar, a rainha do baile de formatura. E é muito legal ver que esse livro ele já foi feito num molde diferente desse padrão, digamos assim, de livros LGBTs, em que normalmente, né, a, a grandíssima massa que a gente tem em contato são livros e histórias em que os LGBTs morrem, sofrem homofobia ou têm AIDS. Então assim, mas esse livro aqui ele já vem pra ser si o completo oposto, porque ele é um livro muito, muito, muito feliz, muito esperançoso. Que realmente tem uma, uma partezinha ali, uma cena que realmente envolve homofobia. Mas ela é usada como catapulta pra justamente mostrar que as pessoas ao redor não aceitam mais esse tipo de coisa. Então esses aqui foram os livros que eu tinha... Para comentar com vocês, se vocês quiserem saber mais sobre eles, eu vou deixar aqui na descrição os links, como eu já falei. Me diga aqui nos comentários quais foram os livros que vocês já leram e se vocês já leram algum desses livros aqui também. Vale lembrar que então, lá no meu Instagram e no Instagram da Ana Rosa, a gente faz esse clube de leitura do Ana Lulê. Fiquem de olho lá para vocês saberem quais são os próximos livros. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!